Olá, queridos ouvintes e amigos da nossa Vibe Mundial. Boa noite, Doni. Boa noite. Então, tá bom. E boa noite para todos vocês que estão aqui nos ouvindo, tá bom? Ah, para quem ainda não me conhece, eu sou a Armenda Gourmandian. É, quem não me conhece ainda deve estar ouvindo há pouco tempo a rádio, porque eu tô só há 22 anos aqui, né? sou freguês antiga. Então, uh, sempre falei sobre a medicina energética do terceiro milênio, que antes eu chamava de medicina quântica, né? E a medicina energética do terceiro milênio, ela é embasada em uma tríade, né? A tríade é o registro da memória celular pelo DNA, radiestesia magnética imantada e energia fria vibracional, essa não tem para ninguém. Essa assim ela sabe tanto na questão física, emocional, ela fecha tudo, ela sela. Ela faz um selamento de uma tal forma que você não precisa mais se preocupar com tudo aquilo que foi tratado. Todas as doenças que tinham uma origem uh, traumática, tinham uma origem emocional, aliás, todas têm, né? mas que vieram no DNA, vieram de uma forma muito... Sabe aquelas coisas raras, é, coisas raras que vêm no DNA? Porque lá o ancestral, o bisavô, não sei o quem, né, teve esse problema. Então, todos esses problemas, eles vão criando... Uh, tipo bolor, sabe aquelas coisas ruins, e o bolor vai infectando, e aos poucos vai criando imunidade, falta de imunidade, e, e vai prescrevendo doenças a você. E quando essas doenças são prescritas, não há nada mais deformante do que. O teu corpo, a tua mente, o teu emocional, o teu desequilíbrio. E, e você fica totalmente dominado pelo mundo exterior, né? Que coloca aquilo como algo sem cura, sem jeitos não tem mais nada. E a energia fria faz a leitura dessas células, faz todo todo escaneamento e trabalha com a cura, tá bom? Só no cura quando realmente já não tem mais jeito, a pessoa já sabe, ela está muito entregue àquilo, então ela melhora muito, mas acaba mantendo alguma coisa ainda dessa memória, desse implante. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, para quem quiser depois logo ligar para cá, fazer uma pergunta, ver o que está acontecendo com ele, é sobre conflitos. Relacionamentos, conflitos, o autorrelacionamento, o nosso relacionamento conosco mesmo, né? Que é o pior que tem. Porque com outra pessoa no relacionamento, você conflita, você fica com aquilo na cabeça, mas você tá lá conversando, falando alguma coisa, ou a pessoa te convence, ou você convence a pessoa, ou ninguém convence ninguém, ou os dois se entendem. Mas posteriormente aquele conflito fica te atazanando a vida, no será que. Será que, será que? Será que, será que, será que? né? E esse será que é a pior coisa que tem. Os conflitos que nós temos são comuns, muito comuns na maioria das pessoas, e conflitos que geram dúvidas conflitos que você quer, por toda a lei, descobrir o que está acontecendo com você e com outra pessoa. Porque o conflito nunca é de você só para com você. Pode ser assim, eu preciso escolher um caminho. Qual é o caminho? Mas isso não gera tanto conflito quando você é determinado. Isso gera quando você fica na procrastinação e no medo. E o medo vem da onde? Vem resultado de uma série de inibições que você teve anteriormente. Conflitos com as pessoas, as pessoas provando que você era incapaz de fazer aquilo, que o que está bom não se mexe, o que está que bom? Ah, aquele emprego que você tem como funcionário público, sabe? Aquilo vai te deixar tranquila, você vai se aposentar, vai dar um jeito, a pessoa morre antes e não se faz nada, não faz nada, nenhuma do que ela queria, né? Então, os conflitos, eles são gerados por acomodação, por medo de tomar decisão, por medo de perder outras pessoas, né? Por exemplo, tem alguém que vamos supor que é apaixonado pela outra, né? Aquelas paixões... Então, ficar no será que vem, será que não vem, como será que vai fazer, como que será que vai ser aceitação? Quando a pessoa está nessas condições, ela realmente só está apaixonada e com medo de perder a outra, por quê? Porque ela não encontrou a ela. Pessoas realmente que amam, elas não têm esse medo, elas têm a certeza de que não tem apego de quem não tem posse e não tem envolvimento com outra pessoa. Você só tem envolvimento com você mesmo, com você mesma. O amor não quer dizer grude, é gostoso ficar com quem a gente ama, seja no relacionamento afetivo, seja no relacionamento de amizade, pode ser no relacionamento, principalmente aqui no afetivo, né, mulher, aqueles relacionamentos de casal, né, aquelas coisas assim. A pessoa ela tem muito medo. Então, quando ela tem medo, na verdade, ela está conflitante com ela, não com a outra pessoa... E isso não quer dizer que ela está realmente amando a pessoa, ela está pegada ela, ela, ela, tá, ela, ela quer controlar a vida, ela quer controlar tudo, ela quer controlar o outro, ela quer controlar a outra, ela não admite ter, ficar sem a pessoa e, no entanto, ficar com a pessoa também não é daquelas coisas, mas é muito melhor que isso não ocorra. E esses pensamentos repetitivos vão dominando e controlando, causando angústia, angústia causando desespero. A pessoa ela vai começando a entrar numa ansiedade muito grande e essa ansiedade grande leva ela a ter atitudes intempestivas. Muitas vezes essas atitudes intempestivas, elas podem detonar a pessoa no quê? A pessoa vai procurar o que não deve, entenderam? a fazer aquele trabalhinho, ah, não, não vou prejudicar, não, tô traba... não estou interferindo no livre-arbítrio de ninguém. Não, não, não, não estou, não. Eu só estou dando uma força, né? Você não pode fazer isso. Isso aí não quer dizer nada, porque no fim, que acaba se danificando é quem se meteu com aquilo, porque ela vai ficar presa numa energia, a outra pessoa pode sair, mas ela vai continuar mantendo a energia e com a posse e com o que ela fez, trancando a vida dela. Né? Momentaneamente, ela pode até pensar que conseguiu alguma coisa, mas não vai conseguir, futuramente não, tá bom? Você tem algum problema afetivo assim? Você tem medo de perder alguém? Você sente essa coisa e quer sair disso? Você não aguenta mais? E outras coisas mais, você tem dores no corpo, quer receber uma energia fria, a radiestesia magnética imantada? Liga agora para cá, para nossa Rádio Vibe Mundial. Agora eu vou atender o 20, que é o 3171 0221. 3171 0221 é a rádio é, é, a, é o telefone daqui da rádio. Você pode fazer a sua pergunta, Ai, Armin, o que que eu faço? Eu ando com uma depressão, eu não sei se a pessoa está comigo, se não está, eu não sei nem o meu estado, eu não quero aquilo, eu não quero isso para mim, aquele trabalho, ele está me criando é, coisas negativas, a situação não está boa, o pensamento está repetitivo, eu não consigo me libertar desses pensamentos, angustiada dentro de um desespero muito grande, da onde vem isso, né? O que está que acontecendo comigo? Por que, que eu estou assim, né? Então, a pessoa fica totalmente perdida dentro dela mesma. E vamos atender o ouvinte. Alô? Oi, boa noite, Ana. É verdade que você está falando. Eu me <risos> Com quem é que eu tô falando? Você está falando com a Conceição Ventura, aqui de Santo Amaro, São Paulo. Que bom, Conceição. <risos> que ainda bem que é verdade, né? É verdade. Você a... sabe que muita gente se encaixa nesse esqueci, ou não tem oportunidade de falar. Ou até a própria pessoa, ela não, não percebe que está com esse movimento repetitivo, essas ideias. É, acontece alguma coisa, dá a volta ao mundo mais baixo na mesma tecla, né? Isso. E, e, e mo... é muito mastigante, é, sabe? É, pesado para a pessoa ficar toda a vida alimentando essa situação, essa energia, né? É. E quando alimenta essa energia, é. o resultado dela é doença. É. Sabe é. uma coisa assim que eu percebo? Quem alimenta muito essas energias desses medos, é medo de ficar com ela mesma, é medo de, ou da outra pessoa não vir, é sair do sonho encantado da princesa ou do príncipe, é, é o medo de não conquistar um trabalho. Quando a pessoa ela, ela tem esses medos do relacionamento, olha, 70% delas acaba tendo sérios problemas de perda de memória acumulando, fica porque acumula demais, então ela prefere, né? é uma forma que ela tem para se defender ela perde um pouquinho a memória ela, ela vai liberando outras coisas, mas aquela memória da presença daquela situação que acabou não rolando, não acontecendo fica presa nela é porque fica presa e outra pessoa fica só focada naquela direção que não abre para outras... É, outras é ela vai perdendo as outras oportunidades, é, né? Ali, né? É, ela Ela usa assim, eu falo assim, que é a mesma coisa que a pessoa, ela colocar o cabresto, uhum. né? E, e, e ser guiada pela própria rédea que ela colocou. É verdade. Porque é. ela mesma se bate, ela mesma se pone ah, ela é. se autoflagela porque ela se culpa, dali a pouco culpa o outro, dali a pouco é a mãe, dali a pouco é o pai, dali a pouco é não sei quem de não sei quem, porque daqui a pouco, sabe, são situações, o corpo, Ai, a pessoa não gostou do meu corpo, a pessoa não gostou disso, não gostou daquilo, e acaba ficando com uma auto-culpa e uma adversidade com ela mesma muito grande. É e tudo isso precisa ser arrumado, né? É. E, e assim, o que acontece eu... com você, eu... querida? E você, Conceição? O que, que acontece com você? Vamos Então, lá. eu tenho uma vez, por exemplo, acontece... Ontem eu tive perícia do INSS, né? E eu é. fiquei pensando assim. É, deveria ter falado muito mais coisa. Aí, toda hora, aquele pensamento volta. Deveria ter filado mais mais. Sim. Sabe? Aquele pensamento não sai. É. Ai, e até Deus hoje, Deus. pelo visto, ainda não saiu. Porque é. você está numa ansiedade uhum. e você tropeça em você, sabia? Mas é verdade. Você tropeça tanto em você que você não consegue enxergar a parte de cima. Você só enxerga o chão. Se você observar, Conceição, você deve olhar muito pra baixo. Uhum. É isso? É verdade. Você tem muito medo de cair. É. Você tem medo de ter tonturas. Aham. Uhum. Né? Você tem, assim, uma... Eu, eu tô falando com você, a minha nuca tá prendendo. É. Eu tô ficando com a nuca apertada. A parte posterior, a parte da, de trás da cabeça, uhum. a parte mais baixa, né? Está apertando. É. Você sente isso? Sim. E, e parece que trava também as mandíbulas um pouco. É, eu tenho um bruxismo. É, então. Eu de do... É, então, você veja bem, você tem a necessidade de falar, falar, falar, falar para ver se você melhora. Mas você não consegue se libertar dali e colocar limites na fala, entendeu? Então, tudo isso é o que você precisa trabalhar urgente. Observa mais isso em você. É. Cuida mais de você é muito importante, tá bom Conceição? É, que não vai, sabe? é não mas cuida mais de você. Caso você queira, dá uma ligadinha depois, Agenda um horário, vem fazer uma consulta. A gente vê o que você está precisando direitinho, entendeu? Então, então, e essa tanta coisa não dá para resolver agora pela rádio. É, eu sei, eu sei. Então o que eu tô te dando é uma direção. É. Caso você queira um pouquinho mais, dá uma ligadinha. Uhum. Tá bom, meu amor? Um beijo grande para você. Para quem quiser entrar em contato comigo, é só ligar para... Isso, eu tenho meu celular, é para depois tomar informação sobre o meu trabalho. Esse tipo de, atender, de conversar é só aqui na rádio, tá? Mas eu dou informação sobre o meu trabalho, os cursos que eu vou dar... Tudo isso, eu estou em Santana, pertinho do metrô Santana, 60 metros. O número é o 99675 5250. 199675 5250. parece que tem ouvinte na linha. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem está falando? É o Paulo José Café. Tudo bem, Paulo? Mais ou menos, não estou tá com na minha vida, não. Você não sabe o que está acontecendo na tua vida? Não estou 100% ainda, não. Ah, não está 100%. Estou indo na igreja, estou. indo na igreja, estou fazendo as correntes, mas minha vida sempre está... É, é, você sabe o que é? É, Paulo? Você faz as correntes para Deus te ajudar, pra... porque onde tem um grupo de pessoas fortalece mais, né? É. Agora eu pergunto: você ajuda a Deus? Não, eu tenho meu. Você ajuda trabalho. a Deus? A pessoa é. diz assim: graças a Deus ele me salvou. Não, não foi ele que te salvou, foi você que se aproximou dele. Porque ele é tudo em qualquer lugar, a qualquer momento. Não é necessidade de fazer correntes vibratórias, porque tudo isso é, é para dizer para Deus, ó, oh, nós estamos aqui, viu? Ó, oh, oh, Deus está olhando, Deus está vendo, Deus é uma energia, uma fonte muito forte, mas você chega nele? É, mas eu cheguei a pensar que Deus não estava comigo. Minha, mas você, não é que ele não está com você, você que quer que ele fique com você e você não vai nele. É. Quem precisa ir para Deus é você. É. Entendeu? Ele, ele já é em você. É a mesma coisa aqui, vamos materializar, que todo mundo compara mesmo, então vamos comparar mais um pouco o, o, o teu pai, né? O pai. Se você não for no seu pai, teu pai vai adivinhar o que você quer? Quem é que vai chegar? Você vai chegar nele ou ele que vai ter que chegar em você e falar ah, nossa, eu venho ajudar você a dos outros, viu? Porque eu não sei quantos deus tem, né? Eu esqueci dos outros, agora estou olhando só para você, viu? É você que precisa olhar para Deus olhando para você. É, eu só queria saber como está minha vida espiritualmente, entendeu? O quê? Estou Hã? Eu só queria saber como está minha vida espiritualmente, entendeu? Se você se eu não sabe... Pra ruim, eu tô desempregado. Tá, então, Paulo, é assim. Se você não sabe como tá a sua vida, tudo isso que eu tô te falando, eu não tenho como saber para você. Eu não, eu não faço parte do seu espírito. O espírito é teu. Ah. O espírito é teu. Você está reencarnado no espírito. Ele é teu. Sacou? Tá, okay. tá bom, então. Um abraço para tá, você. Okay, Obrigada. Tudo de bom. Então, para quem quiser entrar em contato comigo, a gente dá um horário, é só ligar para 11, isso no meu particular, tá? 11 5250 meu nome é Armen, Armen de Gourmandian, telefone 11. 9, 9 5250. Para quem quiser saber um pouco mais de mim, gente, vai lá no meu YouTube, oficial Armin de Gourmandian. Vão lá, já se inscreva, toque o sininho. Faz de tudo, tá? Assistam que vocês vão conhecer um pouco mais do meu trabalho. É, também no meu Instagram, Armin Oficial. No Instagram, vocês vão lá, me sigam, é muito legal. E tô no Facebook também, página oficial Armandengurmedia, tá bom? Eu tenho alguém Sim. querendo falar comigo, e vamos lá, alô? Alô. Oi, quem tá falando? Oi, boa noite, meu nome é Cleonice. Boa noite, Cleonice. Tudo bom com você? Mais Tudo ou menos. Bem. Então, tá bom, pode falar, Cleonice. Não, não, eu. Eu estou com um processo no INSS, esperando a revisão e eu estou, assim, ansiosa para saber, será que vem me chamar. Uhum. Você já perguntou para a advogada? Você já foi lá ver? É, eu fui conversar com ele ele falou que tem que esperar. Então, ele se revivou, né? Então, se né? Revisão, uhum. tem que então, espera. Isso aí, quem resolve são eles, né? Não sou eu. <risos> isso, isso mesmo. Tá bom, liga para ela, tá bom? Um beijo para você, tudo de bom. Pessoal, no trabalho, não confunda o meu trabalho com a adivinhação, por favor. Eu lá vou saber da vida do outro se vai vir o processo, se não vai, o que, que a pessoa faz, porque não está dando certo. Você orienta a pessoa, mas a pessoa às vezes nem quer aquela orientação. A pessoa quer resolver o um negócio na adivinhação, né? Pessoal, eu quero convidar vocês também para... São seis sessões, a pessoa vai lá, faz a consulta primeiro comigo. Gostou, a gente fecha as sessões, entra a radiestesia, o registro também, eu, eu canalizo né? o subconsciente e entra também a energia fria. E quero convidar vocês para quem quiser fazer o curso de energia fria vibracional curadora é para o final do mês de outubro, vai ser no dia 23 e no dia 30 de outubro, dois sábados das 10 da manhã. Das 10 e meia da manhã até as 19 horas você vai ficar super aperfeiçoado na energia fria vibracional curadora. Primeiro você vai ver quais são os traumas, o que, que acontece com a pessoa, e em seguida você vai começar a, a, a praticar. É maravilhoso. Para quem quiser saber mais, vai lá no meu YouTube, no meu, no, no meu site, vocês vão ver. A beleza que é, a maravilha que é. Se inscrevam rapidamente porque tem desconto. E vai ser apenas para cinco pessoas seguindo todos os nossos protocolos. Agora desse negócio da Covid que já está aliviando. Agora eu já estou colocando cinco pessoas, tá bom? Então, aguardo por vocês. Né? Liguem, tomem mais informações Saibam de tudo E você liga também põe você no meu WhatsApp E a gente manda pela lista de transmissão As informações Tá bom? Então é 11 99675 5250. Até a próxima quarta-feira Às 18 horas Sempre na paz, luz e harmonia Gratidão a vocês todos que ouviram A você, Doni E... Uma boa semana e até a semana que vem, mas entre em contato comigo antes, tá bom? Um beijo grande para todos.